Eu não aí, o, o canturinho, viu? Gente, pega até o caminhão, né? Mas é. o caminhão tá lá. Tá uh, mas eu vou, mas vai sair o caminhão. O canturinho, primeiro eu quero deixar o meu sentimento, viu? Obrigado. Passar da sua mãe. 93? 3. 93 anos. Mãe de quantos filhos? 6. Você? É, eu, mais dois irmãos, Nós Mas em quatro homens, duas mulheres. Quatro homens, e duas mulheres. O seu pai, como que chamava? Luiz Canturinho. Ó, oh, foi muito bom é, é, é, te conhecer e poder registrar o seu irmão, né? O Delcide, eu né? É. E, e você também está aí na história com o seu Olívio, né? É, então, Deus e Deus. a sua mãe deixou uma história. deixou é, mas... Esses olhos claros seus do seu pai. Bem, Como é. que eu chamava? Luísque, eu e e e... e, e e, e avô, senhor, você conheceu? Conheci. Muito bom. Você sempre morou aqui? Não. Depois de casado. Depois de casado, bom. veio casado. Foi bom. Sou Pedro está aqui. Sou Pedro tá, o Pedro não tá Aí, ruim. com 72 anos. Senhor senhor vou fazer 73. Deixa <risos> eu é. é. Um abraço. Um abraço para você. Ele está melhor. Você está melhor do que nós dois, ouviu? Oh, não, aí o tanto de cabelo que você tem, nós tô ruim de cabelo. <risos> falou, sim. obrigado, obrigado, Casuri. Um abraço, falou. Esse é, Casurinho pediu para eu, dizer, eu tirar uma história do senhor e eu estou tirando aqui a história do senhor. Uhum. História. É. É, eu vi um dia você tirando do Olívio, né? É. É, eu sou um cara que vive beneficiando um café, gosto de viver a vida, tem 72 anos. 72 anos? 72 anos, eu sou Bolsonaro até morrer, que eu gosto dele. Você é de Bolsonaro? Eu sou. Ah, ah então. Eu isso. sou Bolsonaro. Toda vida eu. Desde é. que ele entrou, eu não sou Bolsonaro. Ah, eu, vou, eu vou ter que mostrar para o senhor ali, olha lá, ó. Olha lá. Olha lá, eles subiram lá, ó. Ah. É, é. Olha lá. Ah, é. Bolsonaro eu também sou. Que é, isso? é, e vamos ganhar esse negócio, viu? Se Deus quiser. É. É, muito bom. O nome do senhor mesmo é Pedro? Pedro Adair da Silva. O senhor é natural de onde? Daquele Cristais Paulista. Mas o senhor nasceu em fazenda ou não? nasci numa fazenda chamada Pouso Alegre. Pouso Alegre. De quem que era essa fazenda? Essa fazenda era um sítio, era do meu pai, não. E toda a vida eu vivi aqui nos Cristais. Mas eu, eu, eu, eu, fala um pouquinho do, do, do, do Pouso Alegre. Se eu falar do Pouso Alegre, Ó, você tem que falar Pozo do Alegre seu pai. era um sítio pequenininho que meu pai tinha e nós nascemos lá. Quantos? Nós é em, em quatro. O senhor é o... Eu sou o mais velho da primeira mãe. Meu pai era casado duas vezes... E eu tinha quatro da primeira mulher e quatro da segunda. Fala então os irmãos do senhor da primeira mulher dele lá, Ó, que é só irmão. Da primeira mulher do meu pai, foi, a mais velha era Maria Eugênia, segundo, Zé Paulino, Helena e Virgílio. E foi, da segunda? Da segunda era Pedro Adair da Silva, Hilda, Sebastião e. Zilda. Zilda. Agora, o seu pai ficou viúvo de novo ou, ou a sua mãe que faleceu mais... Não. primeiro? Aí, meu pai conviveu junto com a minha mãe até ele ficou velho. Aí minha mãe morreu primeiro, né? Ela morreu com câncer, depois meu pai morreu aqui na esquina, aqui pertinho aqui. Namorou a vida inteira aqui. E depois meu pai deu trombose, e ficou passando muito mal e faleceu, não ganhou. O sou Pedro, o senhor chegou a conhecer a avô? Conheci. A avô, parte do pai. Parte do meu pai chamava Antônio Paulinho. Esse eu não cheguei a conhecer. Mas minha avó eu conheci. Como que a chamava? Minha bah. avó chamava Maria. Maria, Maria de... Maria Cândida. Maria Cândida. Maria Cândida. Eu tenho... E do da... lado da minha mãe também era Maria Cândida. E José Braz, o pai da minha mãe. Era meu avô querido, era meu padrinho. É. Então o senhor, o, o, o senhor conviveu bastante com ele? Não, não convivi hum, muitos é. anos não, mas eu convivi um bastante tempo. Eu ia muito, eu tinha gente fazer rapadura, e nós adorávamos comer aquele melaço. Lá, puta, na lá, lá na fazenda? Lá na fazenda dele. Né? Era a fazenda ali da ressaca, que salava. Né? Fazenda da ressaca. É, a fazenda do meu avô, esse daí. O... Mas o senhor não, no, no, não ajudava nada, não, É só para quebrar é, as orelhas nessa, da rapadura. É da criança, ainda é. mais, mais criança, né? O senhor sabe o que é quebrar a orelha da rapadura? É, eu, mais ou menos a gente sabe. É quando tira, desinforma, vai formando aquelas, é. aquelas quinas, é, e, tirando, é, né? é, aí vai quebrando, arredondando vai quebrando. lá de maneira. Menino gosta Sempre nós fazia muito isso, eu já lembro disso aí. É, Mas o mais gostoso meu era a puxa, né? E a puxa, aquele que aqui é gostoso. Né? E, e tirava a bucha dentro de uma, de uma cuia, como é que era? Era é, dentro de uma cuia, né? Punha uma, ela na, quente, a, que caía, É, numa água esfriava, clara. Né? Aí fazia, claro, a puxa, fria. mas era muito bom. Aquilo para para criança era uma, e, festa, nossa, né? era uma festa, né? Criança era uma festa, nós fazíamos. A, a pessoa não sabe.. A puxa é para procurar o ponto para tirar pra tirar o, do fogo. A rapa, fazer a é, tirar. Aí trazia para a Gabela e, e batia. Batia, né? batia e depois botava na forma. Isso. Aí na época aí nós mudamos. Nós viemos tocar café à meia, aí eu já fui, mas fui crescendo mais. Meu pai mexia com os carros de boi. E eu era candeeiro, na época, eu gostava de ficar na frente dos bois, segurando a vara de ferrão, candeando. Aí meu pai... Quantas juntas o carro tinha? Era seis juntas de boi Mas então era carro grande era mesmo? Era carro grande. Porque tinha uns carros menores com duas seis, juntas. Tava seis bois. É, dois, quatro, seis. Era três, juntas, né, três juntas de três boi Três juntas de boi Três juntas é. de boi. E vivia é. e carreando, e ajudava ele a arar, ficar na frente dos bois, para arater com é aqueles de arado, um disquinho só. E como é que chamava aquele disco que chegava lá, dava um tombo nele? Ele... É, aquele... é, como é que chamava aquilo? Tem um... É tombador, né? Tombador. Lá, tombador, é. Quando chegava no final lá, só tombava e... tombava e girava ele. E virava. É. Mas o, o senhor ah, trabalhou com animal assim burro ou não, cavalo? Não, não chegou a trabalhar não. No arado não? Não. Era só boi, só mesmo. boi mesmo. Você viu ali, ficava uma tarde ali, rendia ficava, bastante, e, e né? Fazia pouquinha coisa, é. porque era um disco só, né? É. Mas... Aí meu pai plantava, era agricultor, né? Gostava é. de plantar milho, arroz. Seu... Primeiro tinha muito arroz, né? Nós plantava muito arroz. O senhor Pedro, e, e leite? Tirava leite? Não, leite, né? Lá meu só pai mexia com leite. Mais só era... mais na agricultura. Tinha leitinho da vaca, que nós bibia né, mamãe nós segurava lá, a mamãe tirava o leite dela. E... Era para era criar, um... criar os meninos. É. É. Era para criar os meninos. achou uma vaca chamava a mimosa, mansinha. Podia ter mamar, né? no meio do pasto que ela aceitava. Era mansinha. É eu... era uma vida, né. É, eu fui tirador de leite lá em casa também. Era uma experiência boa, né. Uhum, é. Você vê o... Um... Tirar um balde de leite lá... Do... Aqui, agora depois vai crescendo, vai virando, né, vai... Aí vim pra cá. Nessa época, nós tocamos café ali na jaburandi que era a fazenda do fisico. e meu pai sempre tinha... Quando o senhor chegou na fazenda do Jaborandi, o senhor tinha que idade? Ah, eu tinha uns 9, 10 anos. Era novo ainda, criança ainda. Então, aqui... o senhor lembra da dona Lígia que é a filha do irmão do físico, Lembro da Lígia. Eu lá lembro do senhor Emílio, que era administrador, da dona Joana. É, nós estudávamos na escolinha, a dona Joana fazia picolé, é, o só já falava, sabe? Para vender para nós na, na, no vitrô. É, o senhor Emílio era um sistemático, mais bom. Nossa. Emílio Ferro? Emílio Ferro. É, Fé. é, eu, eu conheço os lá de, de Franca, né? É, e, e a dona Lígia, eu fui da igreja, é, pastor da igreja dela, lá em Presbiteriana. Que era, era ela era né? evangélica, né? A família toda ali. A, a Lígia era a mulher do, do... Não, a Lígia era solteira. Solteira, né? É, é, é, e depois tinha a mulher do Paulo Calante, Calante. Que era, Esse eu não cheguei a conhecer. É, a a Nil, Nilva, o Nilda. E tinha oh, a dona... E o Socássio, que era irmão do Fisico. Mexia, mexia com, com. Gostava de, de procurar pedra, é. garimpar. Esse eu ouvi falar, mas não conheci. É. Agora o Sr. Emílio, a dona Joana, isso é, eu gostava muito disso. Até uma época eu caí de uma mangueira lá, quebrei o braço, o Sr. Emílio me socorreu. Papai ficou doido, quebrou meu braço, e ele foi levar e tinha um, uma charanguinha. O charanga né a Charanga, né? Charanga, né? É, foi levar lá na Santa Casa para emendar meu braço. A, a dona Aparecida a a Molina, ela morou lá. Aparecida Molina. Molina. Ali é, muitas famílias passaram na fazenda jaburandi Muita gente. Que era grande lá, né? Aí depois ficou o doutor Sérgio, né? O doutor Sérgio já conviveu há bastantes anos ali. Eu trabalhei com ele muitos anos. Ele é uma pessoa muito boa, né? Hoje ele está vivo ainda, tá? Está vivo, né? É. Ela está é. mais cansado. É. Pedro, é o sobrenome do senhor é? Adair da Silva. Adair da Silva. Ô, senhor Pedro, os irmãos do senhor, eu perguntei o nome desse, o senhor já falou, né? É, era o José Paulino, da primeira mulher. É, o senhor, é, o senhor já falou. E, Eugênio, Helena. e quando o senhor chegou lá na fazenda de Jamborandim, era a turma toda, os oito? Não, não era que turma já tinha separado. Né? Já tinha separado? O Nessa grupo. época o Zé Paulino já tinha casado, a Maria é. já tinha casado, a Helena já e, tinha e, casado. Aí e ficou esse... só nós, que era da. Só tinha o Virgínio. Do que... segundo do casamento? Da... Do primeiro casamento, ainda é. tinha o Virgínio que ficou com nós lá, Judão. Aí do segundo casamento ficou nós. E esse pessoal, irmão dos senhores, foram para que lado? Ah, eles sempre ficava por ali, né? Ficava. Hum. Ajudando meu pai, nós Casava e ficava mais forte. café a, a porcentagem, meu pai pegou é. 40% café, nós tocavamos café 40%. E nós ficamos lá muitos anos, nós. O senhor trabalhou e trabalha agora com máquina de limpar café. É, agora Essa tô... máquina do senhor é bem antiga, né? Essa máquina é bem antiga. É... Como Esse como caminhãozinho que você... tem... Ele é, é 1962. Eu faz uns 30 anos que eu tenho, 35 anos que eu trabalho com ela. O essa quando, região nossa. Aqui. Quando o senhor comprou essa, esse caminhão, já era, já já era, era bem usado? Já, já era, era bem usado. Bem usado é. E a máquina, como que o senhor adquiriu? Essa máquina eu comprei, já estava em cima do caminhão. Comprei de um cara, chamava Luiz Nacreto, comprei Franca. Eu tinha ela, eu trabalhava sempre com ele, trabalhei muitos anos com ele. Aí ele falou, ah, eu não vou mexer com essa máquina velha, se você quiser comprar, eu te vendo. ela. Aí eu paguei 5 mil na época, era muito um dinheiro ainda. A, a máquina, ela tem serviço só na colheita, né? Só Mas, na, na época, na época, de época de da colheita. Né? beneficiar o café. É, Ela só vai nas fazendas, né? E vai lá, beneficia, corta. Chega lá, o café já está seco, tá seco, já está preparado. Né? É igual aqui, eu vou limpar nos reféns, ainda tem um resto para mim limpar dela, né? uns 500 sacos. Aí eu vou lá, limpo, eu venho e trago para cá. Aí guardo ano de novo aqui. Ajedou, ali o dinouro. É. O amigo do, do, do Sr. Olívio lá é. Ele produz muito café ainda ou não? A ah, pouco, ele não gosta muito de café não O negócio dele é mais é gado, ele gosta é, de gado. Tem, é, tem gado aqui, né? É, tem a, tem gado gado. a gleba dele é grande, né? Tem ah, É, é. Deve ter uns 70 alqueiros ainda hein? É é. Então o senhor conhece essas propriedades Ah, aqui do... eu conheço aqui tudo eu, Cristais Paulistas Eu faço aqui do Henrique Vilela, Faço a região aqui, né? Do Giolo Peneu é, para todo lado aqui eu faço Pequeno, eu pequeno, falo do Mauro Bastianini ali, do Zé Stefani, eu faço a região aqui. Eu faço do Marquinhos do Poço Cruzeiro, eu sou muito conhecido aqui, todo mundo... E o senhor isso. tem uma equipe que trabalha com não. o senhor não? O senhor chega lá e, é, eu tenho, e o, o pessoal é tudo, da fazenda mesmo que vai é, ajudar? É, eu ajudo o contrator, eu, é. eu tenho uma menina que me ajuda. E daí vai tocando, é tudo no bag, né, não precisa mais sacaria. Esse tal de bag é uma invenção boa, né Ah, e acabou esse negócio de é. fazer força, né, muito bom. Carregar balaio de nossa, café... Isso é... Acabou, e o teu chupim, né, tudo moderno. O chupim que ele não. fala é, é aquela... É, ah. você coloca aí no monte de café e ele vai... o trator vai empurrando em cima e ele vai chupando, jogando na máquina. E a máquina vai beneficiando. Beneficiando, isso é bem mais prático. Bem mais prático. da, da nossa época lá era... Complicado né, na do, do época do, do, do rodo né, eu e teve uma balai. época aqui que eu trabalhava com seis peão, eu fui muito, fui muito infeliz, os caras me levou na lei, acabou comigo, teve cara aí que me levou na lei, três me levou na lei, depois o é. outro viu que todo mundo ganhou, me levou, eu não pude possuir, porque aí me quebraram, aí eu fiquei a zero mesmo, até na época... Um oficial de justiça chamado Joaquim. Hoje ele é juiz lá em Campinas. É juiz de justiça de trabalho. Ele ficava com dó de mim. E eu falei: Não, mas não pode. Eu vou lá conversar com o juiz. E ia. Tinha um tal doutor Jorge, doutora Maria, muito ruim. Na época de Dalvonei, sabe? Dalvonei com a equipe dele de advogado. Até na época eu fui muito não, maldoso. Eu não. joguei uma praga nele que ele ia é. dar um câncer e morrer. E o, morreu mesmo. O, o, o Manilha? Dalvonei. É, Dalvone, ele, ele era é, advogado. Manilha, como é que... Ele era um advogado corrupto. É de Franca? Ele ia atrás do, dos caras para levar na lei, para acabar com a gente. Ele era de Franca? Franca toda a vida foi de Franca. É. Ele era advogado corrupto. É. é. Foi depois que aí, agora, que nós achamos o presidente bom, né, que entrou que o Bolsonaro tirou essa justiça aí. O Bolsonaro tirou. Porque se não fosse o Bolsonaro, se fosse na parte do Lula ainda, nós estávamos podidos. É eu não, eu não tenho mais nada, quebrar eu, mas os fazendeiros por aqui tá no tempo de ficar doido quebrando os fazendeiros tudo todo mundo levava na lei trabalha cinco dias queria cinco mil é. trabalhava dez dias queria dez mil eu, eu conheço o Paulinho aqui da, da dona Adele. é muito um amigo amigão meu o cara trabalhou por lá dez dias levou cinco mil quanto dele o Davone pegou a casa e falou não leva o Paulinho ali, tem dinheiro é. foi roçar jardim lá pro cara foi fazer um jardim Levou o Paulinho e rapou 5 mil conto dele em 10 dias. É um absurdo. Eu é, sou Pedro, eu pergunto eu estou achando que o senhor gosta mesmo desse Bolsonaro, não eu gosta? gosto? E é gente boa, não, né? Não, ele é. Ele tá mudando o Brasil, ele é muito né? Honesto é, mudando o Brasil. Nossa, é, é, eu falo a verdade, ó. Eu, eu vou votar nele e sou Bolsonaro mesmo. Não gosto é, é, aqui, é, Aqui é também, né? Aqui ó, aqui, ó, o meu carro aqui, ó. É, aí, ó, é, aí, ó, é, é Bolsonaro. É, tem que ser. É, e vai ser domingo agora, né? É domingo. Domingo na hum... Romão. Hum. se Deus quiser, vai vencer. que é, nós precisamos de um presidente que tenha, é, tenha o, sensibilidade. O Lula pode até ser bom para é. aquelas pessoas que não entendem. É. Pessoa que é desinteligente, é. que é analfabeto demais, é, aí eles podem votar nele, mas o cara que é instruído, que sabe o que é, é. a vida, ele vai para o lado do Bolsonaro. É. Porque o Lula. Muita gente acha que não, mas nós estamos tá passando uma dificuldade por causa do Lula. Porque ele catou é. tudo que tinha do Brasil. Rapou. E promocionar o Bolsonaro aí está sofrendo muito. Está pensando é. que não. Rapou muito o Lula. Rapou, acabou. Muita gente fala, é, moço, o Lula é bom. Eu só ponho aquele, aquele prédio lá da coisa lá de, de, da Tibaia, não sei aonde lá. É. Eu não vi o que, que o Lula tem para fora. É tem muita coisa, você tem? Não, você comprou o mundo inteiro. É. O Soprido eu estou gostando, gostei de conversar. A vida é um desafio. É um desafio. E você tem que encarar com, com, com garra mesmo e tocar para frente. Tem que tocar frente. E bastante fé em Deus e nós... É de fé café. em Deus. Porque não é fácil, não. É. Bom, Renato? O Renato aí é deve ser produtor de café, né? Não, o Renato não. É. O Renato é. ele é advogado. Advogado. Ele já é, é, é aposentou de aposentou. O senhor Pedro, foi um prazer conversar com o senhor e eu, eu quero que, voltar para a gente conversar mais. E Eu que dedico o senhor, porque o senhor não sabe o que eu já fiz na minha vida com esse caminhão velho. Esse caminhão velho já tratou de muita família aqui, nessa região aqui, porque, É, Porque quando eu o senhor fala do caminhão velho, é como se fosse uma fábrica de calçado. O dono da fábrica ele não faz nada sozinho nos não seus empregados. E, e nem o senhor. Renato, Renato. Oh, eu não vi ele aí, hein? O Jaime sempre fica aí. Passa lá na porta dali, ó. É. E a gente não percebe. O senhor falou que um caminhão desse, sendo bem administrado, sustenta famílias, né? Que outras pessoas precisam. O senhor vai atender uma necessidade lá na, na roça. É, e, e, e ninguém trabalha sozinho, né? É, e tem que ter respeito para quem tem iniciativa. E outra com a venda ali, meu pai comprava ali é, para pagar no fim do ano. Antônio era, Prado, é, na venda dele? Antônio Prado e Manelito Prado. Ele era dono dessa fazenda aqui do Adinoura. E aquele não foi herói. Ele sustentava o, o, o cristal inteirinho aqui a região. Com a venda dele? a venda dele. Todo mundo comprava dele pagava só no fim do ano. Olha aí você ver que homem que administrava o Brasil. É, o senhor está falando isso, é, é, ele morava quase em frente ali à Morgiana, né? Quase em frente. Que, que era ao lado da loja dele, né? É, que a casa não. Né? A, a, a venda, né? A venda, ele morava ali. Ali vendia cara. o quê? Vendia de tudo. Coisa de comer, de tudo. Cerveja. meu pai pegava aquele saco de cerveja, de primeira vinha empalhado, o papai gostava, punha dentro do carro, o carro carroção que nós tínhamos, e nós levava para lá. Papai comprava ali. No carro de boi? É, levava no carro, na carroção, eles falavam carroção, né? Carroção não é. Já Era carro, já era é. carroção. O carroção podia andar na cidade, o carro de boi não podia, porque tinha os pinhão, sabe? É. Aí furava. A chapa do é. a roda muito Até fina, né? Aqui aqui não tinha asfalto. Quando é. eu conheci aqui. Nós tínhamos uma casa naquela rua de cima ali, chamava Ô, oh, gente, aquela rua ali. Nós tínhamos uma casa ali. Aí o papai vendeu, depois o papai morreu, eu fiquei até no fim, ó. Foi vendeu pro pro Bachaninho. Aí eu fiquei ali, a... nós ficou a vida inteira aqui a casinha né? Eu sou, sou, Pedro, eu, eu vou pedir o senhor, o senhor me ajudar aqui. Eles quanto a história aqui que tinha os animais da fazenda Bococa, que eles colocava os talão, os, os, os tambor de leite lá e e sortava os animais eles vinham até Justamente. aqui, sem, sem, sem tocador, sem... Sem nada, eles vinham trazer o um latão de leite ali. Esperava desa... tirar, de... tirar o, o, o leite e depois eles descia... Depois põe o latão e eles iam embora de novo. Isso é verdade é mesmo? É verdade. É da época do senhor é não? É época minha, eu conheci tudo isso aí, na época. Eu conheci o Zé Pinheiro, que era a Dona ah, Mucoca. O Zé Pinheiro? Zé Pinheiro. E a Mococa, o senhor, o senhor chegou a ir lá na Mococa quando estava nesses movimentos, que o senhor está é, é, com 72 eu, eu anos. Assim, sempre ia, mas já era mais assim, mais diferente. É diferente, era, né? É, não tinha nada quase. O não senhor tinha lembra. Que Velha, o o, o senhor Olívio Raiz foi administrador lá. O senhor Olívio foi administrador lá. Né? É, o pai, o pai do Toninho. Ricardo, do do de... Toninho Raiz. Aquele né? é pessoal é. moraram lá. Moramos de zona ali. O Oripão mesmo ficou.. A época, a vida inteira bem desceria, tomando conta depois, o Solívio largou e ficou lá, morando, né? O O Solívio deixou uma história bonita nessa Cristais, né? Deixou. Bicicleteiro. Bicicleteiro, consertava bicicleta. <risos> Vendedor de gás. É, exatamente. O dos primeiros aqui. É. E também trabalhou como calheiro, né? Trabalhou fazia calha, né? Calha? É. Encaramento de... Com, com, com, pra fazer aquecedor da água, é. né? É. É igual eu falo, né? É igual a Dom Miriam, nós perdeu ela esse dia, a Dom foi uma mãe, foi mãe de cristais. Ela trabalhava no posto de saúde, você vê o que aquela mulher fez aí, ninguém acredita. Eu era um filho dela, eu queria ela, é, minha mãe. A Dom Miriam foi o, uma. O sou Valdomiro, né? Que é o, pai, é, o é, o Valdo é o esposo dela? É o esposo dela. Ele tinha serraria, como é que é? O que ele que Ele, ele era marceneiro. É, marceneiro? É, é, é. Ele trabalhou muito na serraria, mas não era. Não era dono. Aí trabalhou muitos anos. O pai do Chaleira? É, e a dona trabalhou no posto de saúde a vida inteira. Ela, ela atendeu gente, ah, e nossa, ajudou cara. em parto de mulheres. Aquela mulher ajudou em açougue, ela apoiava essas famílias pobres aí, Amanda comprar na minha na conta dela e pagava e dava um pedacinho de carne para cada um. Aquela mulher está no céu. É. Aquela mulher é uma mãe em misericórdia. É. Ela é da igreja. E vem Deus que ela tá lá. É. está lá no céu. Ela é da igreja metodista é, aqui. Metodista. Eu sou da igreja presbiteriana, que é lá da dona Filipina Borges Duval, da Fazenda, fazenda é, Jaborandi. Ô, oh, oh, São Pedro, me fala aqui, o Zé Carlos deixou saudade, né? Da cadeira de roda dele, rodou bastante aqui depois, né? É, o Zé Carlos. É, motorista de ambulância. motorista de ambulância, depois caiu do andame, demonstrou. Né, é. Ele sofreu muito na cadeira de roda. É. Porque não é fácil aguentar a vida que ele aguentou ali, não. Muitos é. anos na cadeia de roda. 19 anos. Até que um dia Deus lembrou que é. descansou da vida. Eu tenho 35 anos de cadeira, cadeira de cadeira de roda. O meu foi um acidente de carro. E As eu estou tá rodando bem. aqui ainda e registrando a história que eu sou Pedro Aldeia... A... Adair, da Silva. Adair da Silva. eu sou Pedro, a vida... É um, um, um andar, é um, um voo, é uma passagem, né? É uma passagem. O senhor lembra quando o senhor era menino, moço? Lembra. O senhor casou aonde? Eu casei na né, igreja aqui de Cristéia. E a esposa também. do senhor? A minha primeira esposa foi a Sueli Mendes. Eu tenho três filhos com ela, que é o Ricardo, aqui do, do restaurante ali, da Cidinha ali. A minha nora que é, é filha da Cidinha, né? E tem... Ele é bom administrador, ele é administrador na fazenda, da, da magazine lá do, do Dr. Sérgio Barão, né? Sim. E tem mais o, o Daniel e o Fernando. Tem aquela loja na esquina, que era ali da, era da igreja ali, era do meu filho ali. E, e a minha ex-mulher mora lá no, no sítio. Eu deixei um sítiozinho lá para ela, aqui no Pouso Alto, e ela mora lá. E, e a outra é. mulher? O senhor casou de novo? Não, não, eu casei de novo, tinha um filho com um. É? Tem um filho. Como que chama? Chama João Pedro. Tem bom açouga ali muito tempo, uma laquinha. É um menino bom, graças a Deus, tá bom. E neto o senhor tem um punhado, então? Eu tenho seis netos. Tenho seis duas netos. netas e quatro netos. O senhor tem os olhos claros. Eu estava conversando com o cantoria ali e perguntei para ele, ele falou que era do pai dele. E do senhor? Da onde que vinha isso? Do lado da é minha mãe. É, o nome dela era? Benedita Maria da Silva. Benedita Maria da Silva. É. Esses, esses olhos claros vêm muito da. De imigrante italiano, é. daquela região ali, da, quando chegaram aqui, né? Então, na O pai mãe... do senhor era de onde mesmo? Sempre foi daqui da região mesmo. mesmo. E a mãe? É. Também. Também da região. O senhor já falou aí um pouco né, dessa história é. para frente. Mãe era Agora, o senhor conheceu isso aqui onde nós estamos hoje? Isso aqui era roça. Isso aqui era um pasto. Pasto. Daquela rua Coronel Francisco Martins para baixo, é. aqui era eucalipto e pasto. Era um barba de bode aqui. Isso aqui era tudo Nilo. Era De primeira Antônio Prado aqui. Aí depois passou para Nilo, Lemos. Eu conheço eu vi falar muito desse ele Nilo. Morreu também, um pouco tempo é problema... também. É. Ele não ele ele... morreu muito, é, tem pouco tempo, deve ter uns 15 anos, né? Ah, faz mais de Uns 20 anos? anos. Então, 22 anos 22, é. é, o Bático, era bom é. Ele, ele tinha problemas nas pernas, é. não andava com a direita. Eu conheci uma pessoa que trabalhou com ele. Era de, ah. é, contador. É, ele era até de Barretos. Trabalhou com ele na fazenda, ele que fazia contabilidade da, da, da fazenda do Nilo. E ele tinha mais fazenda, além daqui? O Nilo tinha mais uma fazenda, não sei se é Jardinópolis, acho que ele tinha uma para o Jardinópolis aqui mesmo. Aquela região? É. Ô, São Pedro, a, a, a primeira administração aqui foi do Fabinho Pinheiro. Fábio Luiz Pinheiro. O senhor lembra dele? Sim, demais, é amigão meu ele. Trabalhei muito na fazenda dele lá na Borda Mata, lá na Limeira. Na Limeira? Ele morreu há pouco tempo agora, há pouco... 90 e poucos anos. É, tinha um... Quem trouxe a água para Cristal de Paulista foi o Fabinho. O Fabinho. O Fabinho que trouxe a água. Não tinha água, que era tudo a cisterna, água saloba, ruim, a água que deu me diz. Aquele outro prefeito que veio de lá, o Augusto, como é que chamava? Augusto Monteiro. Augusto Monteiro. Foi bom também. Ele casou duas vezes, né? É, o Augusto Monteiro casou duas vezes. O segundo casamento dele é.. Eu conheci o pai da. o sogro dele chamava e chama ainda, deve estar vivo, é, José Leodoro, morava na roça. Isso, lá. Mas o José morreu já também, porque eu conheci ele. Você conheceu, se eu falar para o senhor que ele deve estar vivo, que ele está com 106 anos. Ele está vivo ainda? Eu acho que está, essa semana eu quero ir lá conversar com a filha dele, é, Pô, às vezes pode estar vivo, mas eu a lembro dele, Eu trouxe mano. ele aqui, eu trouxe ele aqui, conversando com o Sr. Olívio, conversou com, com o Paulinho lá, conversei com o Hélio Conto, com ele. Ele estava com 105 anos, 104, 105 anos. Os... Eu eu lembro de tudo, moço aqui, <risos> você sabe. Aqui tinha as, até as polícias antigas, eu a lembro dele. Era Cornélio, Oscar, final do seu Oscar era muito velho, Miranda eles andavam num jipe velho, tudo danado. <risos> Me fala um pouquinho da, da chave da taquara. Os o, o, o penizaram lá, o Daú, é. doutor Daú. O Dr. Daú, eu conheci muito o Sr. João, né? O, o Júlio. pai dele. É. Com o eu tinha muita amizade com o Júlio, com o João. A Morgiana, quando chegava lá era uma festa, Nossa, né? Passava ali. era bom demais. De primeira, antigamente, era bom. O senhor Pedro, a população rural era muito grande, né? Muito grande. A cidade era um, um, um punhadinho de gente que, que mas a maior parte morava na roça. Ninguém morava na cidade, queria roça, é. todo mundo gostava de roça, né? Hoje tá difícil morar na roça, porque o ladrão é. tá com muito e não tem condições mais de roça. Deu acesso para eles as estradas, né? Deu e carro. Mas de primeiro você via na, na cidade, era só para fazer compra, né? Só, só e passear pô. no dia da, de pô, domingo. Uma pargata, aquelas né, é. pargatas, você pôr no pé, pra não espinhar o pé. Não. Era muito espinho, três pontos. Uma então... pargata rosa. É, é <risos> então, eu lembro daquilo, daquilo lá. O primeiro que eu caissei ali era pargata. É, um trecho aí, parecendo um capim no pé, você andava com aquilo. Papai comprou, fiquei tudo exibido com aquilo. Mas era bom. Rapidado. Depois veio a conga. É. A, a conga Depois era a conga, de, né? de pano, né, é, por é, cima. De... Eu sou dessa da época. Então, não, tá? Eu também já sou bem velho, tenho 70 anos. Vou fazer uma pergunta meio discreta para o senhor. O senhor usou camisa de saco de, de açúcar? Usei. A mamãe fazia para nós. Né? Fazia... É a camisa boa, a gente fica falando assim, mas é. era um algodão ajeitado, né? É. Eu usei também. Era. É. Até calção daquele. Pode, pode entregar aí para mim, por favor. É. Eu sou Pedro. Eu sou mas eu gostei de conversar com o senhor, o senhor fez a gente lembrar o é tempo da gente, gente. Agora vem com o tempo nós né? bater um papo. Eu Não. quero, o senhor vai me preparar alguma coisa aí, alguma foto antiga que o senhor tiver de pessoa, talvez até de casamento, qualquer coisa, eu vou, eu vou registrar, eu vou descer e a gente conversa para registrar Isso. mais histórias. O Vamos senhor lá. vai ver com o Canturim vai mostrar para o senhor depois, é, o senhor vai pegar. Então tá, certo? tá bom. Oh, foi um prazer, prazer. Igualmente, viu? conversar Deus... com o senhor. Eu vou tirar isso. história. Que Deus tá? dá sempre esse ânimo. É. Eu vou... Aí uma hora eu vou preparar um café, torrar um é. café bom, e vou te falar para o senhor. Eu falo para o cliente te entregar. Então tá. viu? Oh. Eu torro aqui em casa, enquanto eu ganho os cafés dos caras aí. Então tá. O ah, senhor é. também mexe só com café. Eu quero tá. filmar o senhor andando, ver se o senhor está andando caprichado Olha aí. o, o senhor já está fora do, do, do, do prumo. Aí, ó. Ah, bom. Tá, tá bom uma ah, caminhada. Tá bom. A caminhada. Ô, oh, oh, só Pedro, só volta aqui um pouquinho. O senhor pegou muito saco de café na cabeça? De, de, Olha, na vida? Ó, eu na época, eu carreguei até 300 quilos. Seis, eu carregava cinco sacos de 60, eu já cheguei a carregar. Eu tenho, eu tenho. Eu não sei se o Alexandre tem ainda filmagem, eu acho que ele tem. Ele filmou eu um dia com quatro. Quatro sacos de É, eu punha dois na cabeça e carregava dois lados, dá 240 quilos. Sessenta 60 um litros, 60, 60 quilos e meio. Ah, eu quero ver isso aí. viu? Eu vou ver se o seu Alexandre tem é. o Nelson Gilberto ali. Se eu trabalhei na época para ele, muitos anos. ali. Agora saquei lá, o Nelson deve ter o, o Nelson Filmou também. É. Eu sou, sou, sou, sou Pedro. Fica só mais um pouquinho aqui na frente. Vou fazer uma pergunta para o senhor. E o Sr. Augustinho Espirandelli? O senhor conheceu muito? Conheci demais. O Espirandelli era muito meu amigo, muito bom companheiro. Muito honesto. A do... Dona Elza, que era a mulher é dele? Isso, Dona Elza. Dona Elza, né? Deixou saudade aquele casal, né? Deixou. A família Spirandelli. Isso. Tem aqui a máquina, de... a máquina de café. Ali é café, né? É, ali as de café, né? armazena de café. armazena de café. É. Mas ali não teve máquina? Do... Do mais pra cá... Ali teve não... uma máquina de beneficiar arroz. É. Mas era mais... Vem, pega lá o dinheiro. Não é paga aí, não. Paga ele aí pra mim, o dinheiro. Tá aí em cima da... Ô, São Pedro, Não, deixa, deixa outro dia e nós vamos vir conversar mais. Ó, oh, foi um prazer. prazer Agora o senhor vai caminhando para lá, lá e depois que... nós vou, eu quero guardar mais histórias <risos> do senhor. Nós vamos guardar. Porque... Deus abençoe. Que Deus ilumina muito para nós viver sempre juntos. É, falou é. então. Falou, Valeu, bem, São Pedro. Obrigado. Ótimo. Eu, eu fiz questão de filmar essas histórias é, é. e quero filmar mais ainda. São Pedro. Essa máquina dele aqui, eu tenho muita foto dessa máquina já. Agora eu vou...